Filha DA PUTA Mais uma vez eu tive vários problemas nesse jogo Meu stop bolt quebrou depois de dois jogos É um stop bolt da Tipman feito em impressão 3D Não comprar mais bosta Quebra e depois corta as suas bolinhas em dois Até First Strike right. Tem uma nova câmera, excelente essa câmera, uma Foxy Legend 2, eu recomendo. Só que ela veio com um suporte imprimido em 3D, que firmou muito alto, firmou muito alto não testei e deu uma bosta, perdi todos os meus shots, fiquei puto. E para terminar, eu esqueci as baterias da GoPro, ainda bem que eu tinha a GoPro 3 comigo, mas as baterias delas são bem fracas, daí eu perdi a metade do jogo, perdi a melhor metade. e Assim ter representa o Banco Central. Nós estamos os Black Security a gente está aqui para proteger o banco, fazer a segurança. Não podemos sair do banco. Tem vários cofres espalhados no campo. Vai rolar um ataque que vai vir daqui. Eles vão atacar, tentar roubar tudo que tem nos, nos, nos cofres. E como nós não podemos sair, a gente vai receber o ajuda de Getarby, que é a polícia, basicamente. A gente planejou de se posicionar em esquadras no começo do jogo, assim, para receber qualquer tipo de ataque. Só que, como no, a gente perdeu nosso general o dia antes, a gente começou o jogo, não tinha bem, fechado bem as táticas. Como eu conheço bem o campo, eles me jogaram como general. A gente foi conversar e começou o jogo. Ninguém estava pronto, ninguém estava mascarado. A gente se fudeu. Não, não, não, não, para! É. Eu... Começou? Não. não, a gente não está pronto, caralho. Putz, estou sem máscara. Oh, Aguentaram. Tá foda! Fumaça! Fumaça! Entrada! SP! Aguenta c'est comme il est Tocé, Eles vão descer chères, j'ai perdu, pas Black, black, black amount, Eu acho que não. Eles recuaram agora. A informação era que temos caras na trancheia na frente da entrada, mas recuaram. Positivo, recuaram todos, recuaram todos. Boa, obrigado, gente. 5 okay, minutos estão aqui, isso! Black na recepção! Black na recepção! Eles vão chegar, o Getardo vai chegar! Situação, situação! Daniel! Tá! Sit... Tá, tá! Ótimo! Jerome na escuta. perímetro de avanço está liberado até recepção. <tos> Braco! Corredor! Primeiro andar! Estou avançando! Pela prova! Jerome na escuta. Oh, oh Daniel! On pas que j'éviter le à qui est Boa, boa, boa, boa! Boa! Boa! Boa! inteiro? Tá, tudo bem, tudo bem. Vamos, Anderson? Aí não filmei, mas eu tomei um headshot e eu tive que responder. Cuidado! Tirando a direita? Não, mas depois, depois do, do hall, né? Então a gente pode avançar se arrastando. Podemos avançar se arrastando aqui até o muro. Voltando Morreu? <risos> Imagina Jerome, Jerome para comando, e não tenho médico aqui Espera aí, vou, vou perguntar Temos um médico aqui? Obrigado. Médico? É, é, é. Temos médico? <risos> Repita a posição desses feridos. Era isso, eu sabia que eu tava vendo Então, eu não sei, não tô vendo médico por aqui Espera aí, vou, vou perguntar se na, na entrada tem Daniel! Daniel! É o Leo Leo, não tem médico? Eu não estou médico não, vou outro aí, Não tem nenhum aqui? Cadê o médico? De pegar um cara que estava avançando na, na, em vocês, ficamos de olho fora também, ficando de olho. Achou? O médico? Cadê? Você? Precisamos, tem dois que precisam aqui. Ok, geramos para comando, o médico tá chegando, avança até ele. Geramos, geramos para comando, quando vocês vão começar a atacar fora? Na escuta. É, positivo. Não sei o que fazer com essa informação, mas positivo. Não, era pra botar pressão neles fora um pouquinho, porque eles estão todos ficando de boa entrando no hotel. Será para botar pressão neles fora? Se você tem um esquadrão para fazer isso, eu acho que pode ajudar, gente. É isso que foi para a primeira parte. A segunda parte, infelizmente, eu não filmei. A gente foi pelo subsolo e mandou os Robbers sair. E foi bem foda esse jogo, meu, foi animal. A gente se fudeu, mas consegui manter eles meio longe. E mesmo assim perdemos. Jogo animal, mas a gente fudeu.